Muito bem, começando mais uma entrevista do Arte Fora do Museu. Eu sou Felipe Lavinati, toda semana uma entrevista nova com um artista, alguém envolvido com é. arte urbana. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, demorou, mas saiu. Conversa com o meu amigo Gadão Buzo, tudo bem, mano? Beleza, Felipe, tranquilo? Tranquilo. Demorou mesmo, hein? Demorou? Tem um mês saiu. que a gente tá tentando marcar uma data aí. <risos> Não, mas rolou, rolou. A gente isso que é que é um encontro online se fosse presencial eu ia demorar mais ainda é, a gente tenta facilitar mas mas rolou rolou prazerzão falar contigo aí cara te conhecer pela telinha aí com espero que em breve a gente se conheça pessoalmente também para trocar umas ideias mas cara é, é isso obrigadão mesmo por ter aceito aí o convite para trocar essa ideia com a gente a gente vai ficar nessa próxima uma hora aí mais ou menos Falar um pouco da sua trajetória, seus estilos, como que você evoluiu no seu trampo, falar dar uma divagada também, dar uma filosofada aí sobre, <risos> sobre arte urbana, é, cara. Deixa eu é, te apresentar né, na, na verdade, aqui um então, fazer uma introdução a isso aí sua é... aí, seu nome então eu tô aqui hoje na verdade com o Gabriel Buzo, né? Ele é mais conhecido como Gadão, é, nasceu em 85 em Itapetininga, no interior de São Paulo, que nem eu, sou de Jundiaí, também, do interior, representando. É, desenha desde criança e em 2000 começou a grafitar. A gente vai falar um pouco dessa trajetória sua. Cara, é, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, na verdade, é, não vai ser diferente contigo, eu queria saber como é que você está. Está tudo bem contigo aí? Né? Depois de dois anos e pouco de pandemia, como é que tem sido para você? Eu sei que não foi fácil para ninguém, né? mas... É, a pergunta que eu faço, que eu tenho feito para os artistas é, é justamente como que esse período de reclusão, esse período que, principalmente no começo, né, que a gente, na teoria, não poderia sair de casa, ficar mais em hum. quarentena, como que isso afetou o seu trabalho? É, alguns artistas têm falado, para mim, assim que eles aproveitaram esse, esse tempo né, mais interiorizado para testar novos estilos, para estudar alguma coisa. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi para você esse período. Cara, o período de pandemia eu acho que deu uma isolada bastante no pessoal, né? até o pessoal que grafita, os amigos que a gente sempre se reunia, como acabou não rolando mais, eventos foram cancelados, né? na rua também não estava mais, mais naquele ímpeto de pintar, né? até com medo de tudo por causa da família. É, eu acabei fazendo algumas coisas, assim, no meu trabalho mesmo, assim, que era uma coisa mais isolada, eu e o um muro mesmo, mas deu uma deu uma parada legal, cara, deu uma parada legal. Felizmente, eu, eu, felizmente eu infelizmente, não consigo viver só de arte hoje em dia, né, eu trabalho também, sou funcionário público, e nas horas vagas, vou falar pra você que esses dois anos são mais difíceis mesmo, até por questão de material, subiu demais também, o material da... Preço de material, a gente agora está voltando contato com o pessoal, tem um pessoal que agora está tentando sair da casa. Teve muita gente perdeu, eu também perdi amigos, familiares né? durante a pandemia. Então assistou muita gente mesmo. Assistou. Estamos tentando regayer aí, conversar com os amigos aí para estar reunir, tá pintando de novo. Cara, engraçado, é que você, fala, é, é, você falou de um, de um aspecto que é, pela primeira vez alguém fala aqui, mas eu, talvez até tenha sido uma falha minha de não perguntar isso. Mas assim, a gente, é, a, a gente tem, tem, tem passado por um período que a gente vê que as coisas estão mais caras, né? E o, ah, o artista é o, art, o artista necessita de materiais né? pa, para fazer a sua arte, e esses materiais, aí, pelo que você está falando também, também aumentaram o preço consideravelmente, né? <risos> Sim, sim. É, eu moro em Itapetininga fica a 170 km de São Paulo. Então, aqui demorou muito tempo para ter um material razoável para a gente estar tá trabalhando, né? alguma marca assim, própria para grafite. E aqui chega para mim a 30 reais uma lata, despeito. É, <risos> entendeu? Uma, uma lata... Uma, uma lata não dá para nada, né? É, entendeu? Daí você vai fazer um trabalho aí, precisa de umas 15, 20 latas, assim, para fazer um trabalho legal, né? para variar as cores e tudo mais. E isso pesa também legal no bolso, né? Porque durante a pandemia tudo subiu, tudo mais caro. E aí você até dá uma pensar, vou fazer um grafite hoje. Só. Vou pensar bem mesmo, será que eu vou? Vou deixar para fazer um trabalho comercial ali? E assim vai. Mas é complicado, aqui ser sendo... é interior, né? Eu acho que o Dito de um dia aí, também tem um problema com o seu interior, mas é por ser mais próximo da capital, tem cidades grandes em volta ali, facilita um pouco mais mas aqui sempre foi bem difícil por ser bem mais distante, né? Eu falo que depois de eu acho que não conheço mais nenhum grafiteiro. Uhum. Acho que ele, em São Paulo logo já é Curitiba, já, já vira Paraná. Meu, é, o, é o limite do, do grafite de São Paulo. Do assim. grafite. Falar que não tem, tem capão bonito aqui, tem um pessoal que tá começando ali também, tem um pessoal legal ali que tá fazendo os desenhos. Cara, aproveitar para falar um pouco dessa cena do interior aí, né? Porque normalmente, né? A gente até, até tenta ampliar, não ficar só nesse nessa área de São Paulo né que é tipo aqui sei lá cada esquina você tem um grafiteiro aqui tem bastante a cena é muito forte aqui mas a gente tenta falar com uma galera de outros estados até uma galera do interior a gente já, já entrevistou também tem, tem uma relação boa com uma galera de Campinas é, Sorocaba São José até de Jundiaí também tem uma galera que é, que grafita por ali mas eu queria que você falasse um pouco da cena aí aí de Tapetininga né porque é isso o a arte urbana ela carrega né, o nome de urbano né e é normalmente associado com grandes cidades com prédios coisas gigantes né mas assim a arte urbana existe em qualquer lugar urbano uma cidade é, é, é, é a urbe por, por excelência né eu já tá no nome eu queria que você falasse um pouco como que é a cena aí em tapetininga cara se você conseguisse descrever para mim como que ela é <risos> Cara, quando eu comecei a grafitar aqui, você falando de prédios, tinha três prédios na cidade, só agora já cresceu a cidade, tem alguns a mais. <risos> Mas Itapetininga sempre foi uma cidade bem calma, bem pequena. Quando eu iniciei no grafite há mais de 20 anos, aí, o primeiro grafite que eu considero que comecei a grafitar mesmo foi em 2000. Mas em 98, 99, assim, eu tive alguma experiência com o pessoal do, do bairro onde eu morava lá, eles tinham um grupo de rap, estavam pintando o ouro da escola lá e me convidaram para pintar também. Daí foi daí que surgiu o interesse, comecei daí comecei a procurar por algumas coisas, encontrei a revista RAP Brasil, que no início tinha acho, duas ou três páginas só sobre grafite, e ali surgiu o interesse, comecei a pintar. No início era, era muito difícil aqui no interior, porque cada desenho que eu ia fazer era três, quatro em quadro, e a gente começou com autorização, a mãe de um amigo liberou o um muro, e assim foi indo. Até o pessoal se habituava, que era aquela coisa, não, pichação, pichação... Falei, não, tem que explicar e é tudo. Mas hoje em dia tem uma galera legal que pinta aqui, é bem pouco, deve ter três ou quatro pessoas que pintem, é bem pouco mesmo. Mas tem, tem um cenário assim, não é? Cada um pinta no seu canto assim, mas tem um cenário legalzinho até. É, eu acho que também grafite hoje em dia, só pessoal tá ficando tudo velho, os grafiteiros, tá difícil surgir um grafiteiro novo. Tô... É um ou outro que você vê hoje em dia surgir um grafiteiro mais novo, aí não sei se é por causa da internet, que dar esse acesso maior para todo mundo aí, e dar essa, eu acho que dá uma visão maior. Eu mesmo comecei a grafitar, uma das razões que eu achei legal do grafite foi, pra, foi a, você fazer uma arte no muro, e alguém passar, se eu fizer um desenho, eles falar, fui eu, cara, que fiz aquele desenho. Sabe, você ter uma visibilidade, sair de uma periferia e fazer um trabalho desse, sim, e começar a ter uma visibilidade é muito bacana. Eu Foi uma das razões que eu comecei a fazer grafite, eu sempre gostei muito de desenhar, e a partir do momento que comecei a fazer aquele desenho na parede, e comecei a ser notado, que despertou uma paixão, que estou até hoje aí. Cara, que mas ah, o cenário, como você tinha falado, é dislexio, cara, eu sou meio dislexo, cara, vou me perdendo nas ideias. Não, não, a ideia... A é, ideia. Tem, tem uma galera que pinta aqui ainda, cara, tem uma galera, eu acho que é, é pouco, pela cidade, a cidade está perto de 200 mil habitantes, 170 mil habitantes, alguma coisa assim. Não é tão difícil assim, já, né? É, já, mas, mas tem, tem uns 3, 4 pessoas, 3, 4... Que grafita aqui, mas que o grafite também esses 20 anos né? nessa nessa nesse período aí surgiu um pessoal começou parou teve interesse depois teve e outro rumo na vida. É, e, e você falou que você começou em 2000, né? Você falou que tinha três prédios aí na época aí e, é. e, e, e o pessoal, você viu uma galera do rap que fazia, acho que o, o hip hop tá muito associado, né, com o grafite? Acho que sim, é uma sim é uma porta para para muita gente aí né muita gente vem pelo rap e, e, e acaba começando no começando no grafite é, no seu caso você viu essa galera tal não tinha ninguém que grafitava na cidade até então só tinha, só tinha esses amigos e, e, e, e se eles continuaram a grafitar ou se de fato você é essa primeira geração aí você surge mais ou menos junto com esses caras Cara, na verdade, eu acho que teve assim, uma primeira geração antes assim, de mim que era, o, o pessoal estava bruxos aqui, mas era um, mais um bomber, né, eles eram um, um, dificilmente era um trabalho mais elaborado, assim, acho que eu vi um numa, num ramp de skate que tinha aqui uma época, lá nos 90 e pouco, e tinha alguma coisa ou outra assim, que eram mais uns bomber na rua, bruxos, daí de, desse pessoal, teve um pessoal que até foi assim, vez ou outra eles aparecem em algum evento aí, mas pararam, daí eu acredito que... De, quando eu comecei a grafitar, a gente já começou a pegar murais para fazer, já pegar fechar muro inteiro, já começou a uma galera. Nessa época, surgiu vários grafiteiros aqui também. E eu estava naquela sede de pintar gosteira isso que eu quero, e estava pintando direto. Então, depois disso surgiu, a gente até fez o primeiro evento de, de grafite que teve aqui, foi eu e, e mais uns amigos que organizamos aqui na cidade, em 2004. Daí tinha uma galera que pintava tudo. Mas esse daí foi, foi, acho que foi o início do cenário. O pessoal do rap era mais porque via aquela coisa tipo de grafite, hip-hop, né? Eu sempre andou junto hip-hop. Mas era o pessoal do, do, que cantava o rap, que fazia os grafites. Daí, no fim, depois eu comecei a virar o grafiteiro do pessoal lá. Eu que fazia todos os trabalhos para eles. aí. Mas eu acredito que era um grafite de verdade, assim, de a galera se reunir, fazer murais, ter várias crias de grafite, assim, pela cidade, foi no início dos anos 2000, eu acho que até pelo... Revista Grafite, ver como surgir também nas bancas, acho que foi por essa época também. Eu tenho, tenho todas até hoje, que era aquela referência, que você ia ver, via Binho Ribeiro, via o pessoal todo nas revistas, e era, foi ali, né? Foi ali que começou tudo mesmo. Daí você fala, pô, que legal, cara, dá para chegar a isso. E daí no, no, no, no, no decorrer do tempo, eu comecei a viajar, comecei a ir para São Paulo, daí ia para São Paulo me deslumbrava, né? É Outro mundo, a é hora que você sai do interior para ir para lá e chega na galeria do rock, aquele monte de tinta. A cidade nessa época era toda cheia de. era bem mais pichada que é hoje ainda, né? Uhum. E era, é, achei o máximo aquilo e falei, pô, mano, dá, dá hora, é isso que eu vou fazer. E que momento que você começou a perceber que tinha um reconhecimento aí na sua cidade? A galera falou assim, pô, o cara é artista mesmo, começou, começaram a te procurar. Nossa, cara, eu acho que depois que eu comecei a fazer o meu personagem, velho, demorou, demorou uns anos, viu? Quando eu comecei a fazer os personagens que eu faço hoje em dia, foi em 2006. Daí eu fui para Sorocaba, participei de um evento lá, conheci uma galera de lá, daí comecei a colar nos eventos lá também. Mas acho que a partir de 2006, assim, começou a ter um reconhecimento maior, comecei a fazer aquele carimbão mesmo, assim, de todo lugar tá jogando o personagem. E daí o pessoal começou a, ficar uma, começou a ficar mais visado, né? Começou a ficar uma coisa que todo mundo se identificava, ou achava mais familiar, porque eu comecei a fazer o quê? Eu pintava, você eu ia pintar quase todo dia, Teve uma época, acho que em 2006, eu falei, não, eu vou fazer isso, comecei a pintar a vaca na cidade inteira, cada esquina que você virava tinha uma vaca, e isso aí começou a familiarizar para as pessoas, e todo mundo começou a achar engraçado, ou achar meio estranho, eu falei, não, a intenção, é... a intenção foi da brincadeira, é fazer alguma coisa que chamasse a atenção, então eu fazia uma vaca e desenhei, de Batman, né? É Alguma coisa que o pessoal usa, sempre usou, né, assim, cultura pop e tal, pegar Sim. alguma coisa conhecida já e você dá uma identidade sua ali. Aí eu fiz isso e comecei a fazer e sempre tinha o pessoal, pô, por que você faz isso? Por que você desenha o Batman de teto? Eu falei, não, cara, é uma vaca fantasiada de Batman, esses negócios. E eu sempre falei, não, meu, achando feio, achando legal, a pessoa tá notando, então tá dando um reconhecimento legal. E daí, depois, nos últimos anos para cá, agora, eu acho que teve um reconhecimento bem legal, que é o pessoal que cresceu vendo esse trabalho nas ruas. Então, eu fui muito em escola, fazer esses eventos, fazia workshop em escola, assim, como era, eu era a primeira geração aqui da cidade. Daí, eu acho partir de 2006, 2010, começou a ter alguma coisa, assim, nas escolas públicas, falando sobre grafite como arte mesmo, sempre me convidavam. Então, eu participei de muita escola, de workshop, workshop em escola tal. E essa, esse molecado o pessoal que trabalhava, mexia com arte, também começou a me conhecer muito. Então hoje tá todo mundo adulto e todo mundo fala, pô, cara, quem, sempre quis ter um trabalho seu em casa, que ele fizesse um trabalho relacionado ao meu comércio e tal, e eu, eu faço isso. É bem legal, acho que demorou um pouco, demorou uns anos, viu, para só estar tá reconhecendo como arte, não só como o cara que ficava pintando os muros da cidade. Você começou a entrevista falando que você não vive de arte, né? não dá, não dá para viver de arte. Mas eu imagino que a primeira vez que você começou, a, a galera te procurar, falou, meu, vai fazer um trampo aqui pra mim e tal, e ser pago pra isso, assim, deve ter dado ah, um, uma mudança isso, de chavinha. Não, com certeza. Foi o primeiro trabalho que eu tive na vida. Foi o primeiro trabalho, eu comecei, comecei a desenhar, 14, 15 anos eu tinha, era muito novo. Daí com 16, 17 anos eu tava pintando escola de turma da Mônica, fazendo paisagem, essas coisas, com um compressor, né? fazia aerografia e fiquei muito tempo fazendo me lidando só com isso. Só que fica até aí como aqui é interior, a cidade é pequena, não tem não é não tem muito para onde expandir, acaba ficando limitado. Se pintou cinco seis escolas, já começa a ficar a acabar né a, a fonte. Então o tempo tinha que ir para outro lado, não deu para ver exclusivamente disso, né. E o pessoal até fala assim, a sorte em outro lugar, tá? mas tem cara bom em muito lugar, e tem, eu vejo muito cara talentoso aí também, que não consegue ver exclusivamente de arte. Eu acho que também tem um pouco de, do quesito sorte. aí né? Não é, eu falo, meu trabalho, eu faço porque eu gosto. Eu sou um cara bem preguiçoso para estudar, sabe? Tipo, de desenhar, eu gosto de ficar na parede e falar pô, olha para a parede, vou fazer isso. Às vezes não tem rascunho nenhum, invento na hora, desenrolo na hora. Eu acho que é bem legal isso sempre tive isso na essência do grafite, né, de chegar, olhar uma parede, eu vou pintar aqui, vou pintar isso e tal, mas eu estudo muito pouco e esse negócio, eu acho que viver pra isso, você tem, tem que ser um cara muito dedicado, e eu vejo o cara muito dedicado ainda ralando pra caramba, cara, pra conseguir viver apenas de arte aqui, no Brasil, né, na verdade. Sim, é, mas é interessante você falar isso daí, eu, eu, eu imaginava que você trabalhasse com esquetes, assim, com rascunhos, então você vai direto na parede, freestyle total. A maioria, vezes, a maioria das vezes. Ah, isso que eu falo, eu faço personagem há quase 20 anos, 2006, Então, já faz uns anos. Então, o personagem já sei o que eu vou fazer. Na hora, normalmente eu invento na hora. Eu, eu, os, o que eu tenho no papel é que eu risco alguma coisa ou outra, assim, quando eu tô à toa, mas eu não trabalho muito de skate, não. Eu gosto de desenvolver na hora do trabalho. Pô, demais, cara, porque minha... eu, Sim, eu Mas é mais, eu acho que é mais questão de preguiça mesmo, viu, cara? Sou bem <risos> preguiçoso para isso. <risos> Não, mas é, mas é interessante porque assim é, é um trabalho elaborado, né, cara? Do, e, e isso que chama atenção, um trabalho elaborado e ele ter sido feito no freestyle, é, é sim, assim, sim. mostra que você tem um domínio muito grande do que você está fazendo, assim, porque. É, tem, tem alguns amigos, cara, falando você devia estudar mais, fazer uns desenhos e tal. Tem um amigo meu, o Didi, que sempre pinta comigo. Ele aqui, já era também do interior. É, e o cara desenha demais, cara, o cara tem muito desenho e tal, e cada vez ele fala, cara, eu queria ter essa coragem, queria desenhar, eu acho que o meu trabalho desenvolveria muito mais, seria muito mais legal, mas olha, não, não tenho essa coragem toda, não, acho que já perdi muito meio que o ímpito de ficar desenhando. Pra mim, desenhar no papel não se compara em nada a desenhar na parede, a parede é, um, é surreal mesmo, prazer que dá. É, e, e isso que eu ia falar, isso que eu ia perguntar para você, né? Enfim, todo mundo começa desenhando na, no, no, no papel, né? Acho, acho que eu devo ter conhecido uma pessoa que começou a desenhar direto na parede. Mas é, você começa desenhando no papel, é uma plataforma pequena, né? É, um, é diferente você trabalhar com um lápis, com uma caneta. É, e você vai para uma parede, que é uma coisa muito maior, você tem um spray que você também, é, o controle é diferente, e tem uma movimentação também, e fora que tem o ambiente da rua, que com o, a, os benefícios e os malefícios que a rua traz né? os perigos né e, a, e também isso que está falando da visibilidade né um caderninho seu não vai alcançar tanta gente quanto uma parede numa rua movimentada da, da, da cidade queria que você falasse um pouco como é que foi essa transição cara tipo é é isso não né? você desenhava no papel antes e que momento que você foi para a parede assim é, você, você falou dessa primeira experiência é, mas o que, que você sentiu, de fato, de diferença? Assim, ou, do, é, essas diferenças que eu estou citando aqui, eu não queria que você falasse do seu ponto de vista. Então, eu comecei des, desenhando desde criança, desde que me conheço por gente. Eu acho que, cara, em 90 e alguma coisa, eu fui na casa de um conhecido, ele tinha feito um desenho na parede da casa dele, eu tormentei minha mãe, ela me arrumou umas tintas de um pincel, ele desenhou uma pantera, eu acho, na, na, na parede do meu quarto, com tinta óleo, fiquei acho que um mês fazendo aquilo, e achei legal... É, eu, fui, eu acho que foi bem devagar assim, né, gradativo na, daí nessa vez que eu participei do evento o pessoal tava fazendo um negócio de rap lá no muro da escola, eles me convidaram para estar desenhando, porque eles já sabiam que tinha desenhado na parede de casa fui lá, fiz no pincel, ainda aquela coisa que não era, considerava muito nem que grafite mesmo, era mais uma pintura na parede, foi legal, gostei pra caramba mas para falar bem a verdade é pra você, para eu começar a pintar com spray exclusivamente, que o spray demorou no início, eu, eu pintava com bombinha de matar mosquito, bombinhas de frisco, sabe aquelas que você vai bombiando, assim? É, sim, então, sim. eu colocava latex naquilo lá, que achava uns muros sapiscado na época de eleição, que eles achavam tudo branquinho, e a gente hum. era ali que a gente ficava, ficava três, quatro dias fazendo um desenho ali, que não ficava lá grande coisa. Mas aí, até pegar o spray, até eu começar com o spray, ter dinheiro para comprar uma lata de spray que nunca foi nada muito acessível, né? E você, para ter dois, três sprays, assim... Foi uma coisa bem devagar, eu acho que então a partir de 2006 mesmo que eu fui para São para Sorocaba, que eu conheci o pessoal lá. Foi até um evento que tava o Ciro e o Binho Ribeiro lá grafitando lá, nesse evento. Foi uma das razões de ter ido para lá. Né? Era um evento que ia ter para a cidade lá. e Eles juntaram lá grafitando e conversando um pouco com o pessoal. Foi ali que abriu a cabeça, porque até então você tinha visto por revista, você tinha, nunca tinha visto alguém fazendo um grafite assim que não fosse o pessoal que estava junto comigo, que começou comigo. Nunca tinha alguém de fora. Eu nunca tinha visto alguém de fora grafitando, como as técnicas que utilizava. Você via, o YouTube não existia, né? A internet era muito ruim nessa época, não era algo que você... Ah, vou procurar um vídeo de como grafitar. Né? Não tinha essa possibilidade. Aí foi ali que eu conheci, viu, os caras... Para mim, até então, todo mundo tirava o traço fino na lata e já era. Eu não sabia nem que existia recorte no spray, né? E daí foi ali que eu acho que abriu a cabeça e eu... Falei, pô, é isso mesmo, eu gosto disso. Comecei a pintar bastante. Foi daí, ali eu acho que a partir dali começou a ter um desenvolvimento maior nos trabalhos, assim. Foi aí que eu peguei para fazer só uma coisa mesmo, personagem, fazia letras. Foi aí que eu desisti de fazer letra também, né? Porque eu fui participar de um evento em Itu uma vez, estava grafitando lá, fiz um letreiro gigante e fiz uma vaca num canto que tinha sobrado lá. A galera passava reto pelo letreiro, assim, olha oh, essa vaquinha aqui, meu hum. Aí vinha outro, assim, o pessoal do grafite que tava lá o evento, passava reto, assim, oh, Passava reto desenho pelo desenho pela letreira, oh, ó, coisa engraçada, né? Olha, que uma coisa, não vou gastar mais tinta fazendo letra, não. E foi uma das ações que eu desisti também da letra, e falei, ah, vou ficar só no personagem mesmo aqui, até menos tinta também, gastava um pouquinho, economiza bem mais tinta fazendo. Mas, então foi bem, de, foi bem demorado para eu estar iniciando, assim, só no spray, fazendo grafite com uma tecla. Sempre assim, fiz um latex, rolo. Sempre foi meio que misto, Hoje em dia eu procuro fazer só no, no spray, até aquilo que eu falei, sou preguiçoso, o spray proporciona para vocês fazer um grafite muito mais rápido, e às vezes um trabalho, eu faço em 40 minutos, uma hora, assim, se for uma coisa pequena, então é bem mais fácil. E, cara, enfim, a pergunta óbvia, né? Eu queria que você contasse um pouco da, de como que surgiu a vaquinha aí, né? <risos> então, trabalho. cara, tem, tem algumas histórias, né? Uma das histórias, que, que eu, aqui é interior, né? Aqui é tapetininga, né? Quando eu ia para São Paulo, aí nos eventos, eu tentava explicar para os caras onde era Itapetininga. Eu falei, onde é Itapetininga? Eu falei, cara, é Itapetininga da Serra? Eu falei, não, cara, isso é aí Ele fala, Sabe o Sorocaba? O cara, sei, eu falei, pra frente ali. Eu tinha uns que falavam, sabe, sabe Sorocaba? O cara, não sei, cara. perto do Paraná, então. Eu até desistia. Eu, eu, eu, eu morava numa CDHU, a Coab, aqui, e os caras fizeram bem longe da cidade, você você ir pra minha casa, tinha que passar por umas fazendas. Aí um dia eu tava pintando, fomos pintar uns muros e tal passando de uma vaca, cara, um, era moleque e tal, de uma vaca branca em que queria pintar a vaca. Daí, claro que a vaca não ia deixar eu pintar ela, né, ela correndo, ela da vaca, tá, tudo. Tá, é, não, ela, ela ficava bem na beira da estrada, da pista, assim, ela ficava passando na beira da meu, Se eu fizer um tag na vaca, ela vai ficar ali, vai ficar dando rolê, tu não vai ver meu tag. Não era, meu pô, tá dó da vaca, né, hoje em dia eu falo que coisa idiota, mas... Nada. Tentei pintar a vaca, a vaca não deixou, ficou brava. Aí um dia eu fui fazer um grafite... Eu tava lá, e aquilo que eu falei, fazia letreiro, tentava fazer umas caricaturas, procurando um estilo, sabe? Aquela coisa faz um pouco de tudo, gostava de pintar, e saia pra pintar e pintava qualquer coisa. Aí eu falei, peguei e falei, vou ah, você é uma vaca? eu desenhei uma vaca normal, e dentro da vaca eu escrevi meu nome, desenhei um spray. Ah, ficou legal, eu fiz uma, uma 6, 7 na cidade. Ele realizou o sonho de pintar vaca? É, só. pintei a vaca. Sim, eu fiz sim, uma 6, sim, 7. Sim. Eu falei, ah, ficou interessante, né? Ficou interessante e tal. Tá? E continuei fazendo isso. Comecei fazendo no fim de semana tal tá? com sua brincadeira. E daí, aquilo que eu falei, começou a dar mais visibilidade. Muita gente falava assim, pô, cara, legal esses grafites seus, nessas coisas que tem na cidade aqui. Você é de fora? Falei, não, cara, sou, sou daqui desde sempre. Falei, não, mas eu nunca vi seus desenhos. aqui tem esses desenhos? Falei, não, eu que fiz esses desenhos também, pô. É que eu só tô mudando um pouco o estilo. Ah, não, que agora eu tô vendo que tem bastante. Falei, não, tinha mais desenhos antes do que esse. Aqui agora você... Uma coisa mais visível, mais... Que a pessoa... Começou a pensar, o olho, mas... uma teta rosa lá, ela vai reconhecer. Nessa época eu ainda fazia de várias cores e então. tal, mas ah, que nem eu. a questão da minha vaca ser amarela é por causa de limite de material que eu tinha aqui também. Na época que tinha a tinta era amarelo, vermelho, azul, preto e branco. A única coisa que eu conseguia preencher, preencher de spray era amarelo, né, porque o branco era inviável, né, muito ruim. Era uma, era uma das razões da vaca ser amarela até hoje também, né, porque era o que eu tinha para pintar nos muros brancos de político, que era os mais fácil de pintar eu também, já estava velho lá, a gente não podia autorização nada, chegava e pintava, era uma das razões. Mas foi essa daí, então foi essa brincadeira, e daí começou, falei, ah, não tá falando, teve gente que teve essa situação no evento de grafite que eu fui também, que todo mundo falou, achou mais legal a vaca. Ah, cara, eu vou ficar com essa brincadeira. E que o tempo foi evoluindo, era uma vaca normal, no começo era só uma vaca quadrada uma vaca deitar quadrúpede assim mesmo, né, Sim, simplesinha, né? daí eu fazia, eu escrevia dentro dela, fazia um desenho, era quase uma culpa parade né? que eu fazia aqui na cidade, daí teve uma época que eu não tinha mais tinta para fazer, eu queria pintar e não tinha tinta para desenhar nada, daí eu fazia a vaca com um buraco, assim, vazada, aí ficava só praticamente umas pernas e a cabeça da vaca, eu falei, nossa, mas o que você quer dizer com isso? Eu falei, cara, nada, é só... É só a tesão de pintar mesmo e não ter muita tinta, então você ver o que dá para fazer. É, eu, eu, achei, eu achava engraçado para caramba também, que o pessoal sempre achava que eu queria passar alguma... Eu nunca muito... Eu sempre, falo, sempre pintei porque eu gosto mesmo, tô aí mais de 20 anos pintando, porque eu gosto. Ah, o que você quer passar? Qual mensagem? Não, nada, não. Só gosto muito de pintar mesmo, gosto de estar na rua, gosto do o que você falou, né? O que a rua proporciona. Eu acho que depois que comecei a grafitar, até eu me tornei outra pessoa. falar assumi um outro um pseudônimo, né? Eu não gostava, gatão, para você ter uma ideia, me chamam desde antes da novela do Rei do Gado. Eu não sei porque surgiu esse apelido, não detestava, não faz o menor sentido. Gatão, hoje em ah, dia tem até achava, uma Eu achava que, eu achava que tinha alguma, alguma coisa a ver com a vaca. Né, até. Não, hoje em dia tem até uma conotação mais pejorativa ainda esse apelido, tá pior ainda. É, <risos> Piorou meu apelido ainda, então eu não gostava daí em 2000 comecei a grafitar falei pô escrever meu nome até então ah vou vai gadão mesmo comecei a fazer gadão e ficou mas foi a ideia da vaca foi mais ou menos essa foi uma brincadeira de, de eu, eu imagino que o tem um público infantil também que, que pire né na, na, nas vaquinhas né tem tem até uma pegada bem infantil meus desenhos né cara é na verdade, a ideia sempre foi de fazer meio que um bombe, era fazer um trabalho rápido. No início, eu ia pintar uns muros assim, fazia tipo, 10 minutos, um desenho, né? uma vaca. E eu sempre gostei muito do Maurício de Souza, cara, da, da história em quadrinho tem uma da Mônica, sempre li muito história em quadrinho e eu sempre gostei desses traços simples, assim, e eu sempre brinquei com isso. Falei, não, vou fazer esse negócio. E pior que, realmente, o público infantil, o pessoal gosta bastante. Tem uns que falam assim, não, mas, você, mas tem uma teta no... que esses dias brigaram comigo, uma teta... Sei qual foi, acho que foi no Coringa, que tá até desenho aqui atrás, aqui atrás. Né? É, você fez um teta no Coringa, você estragou o Coringa? Não, uma vaca, daí você explica tudo. Mas tem, o público infantil gosta bastante. É um desenho bem mais infantil, eu falo, eu nunca, aquilo que eu acabei de falar, não, não tento passar nada nos meus desenhos, é uma coisa, uma maneira de eu me expressar que eu gosto, eu acho legal, você alguém tá passando na rua, e falar, que eu não queria me expressar? É mentira, né? Eu sempre quis passar uma coisa mais leve, assim, porque às vezes você tá, passando, tá no trânsito, tá naquele inferno, naquela correria, você para, assim, vê alguma coisa, uma vaca mas tá fantasiada, com só dá aquela... <risos> sai um pouco do dia dela ali, eu acho interessante isso, acho legal essa brincadeira. E, cara, é interessante você falar do, do o lance da cor amarela, né? Porque daí, é... eu acho que tem o amarelo dos Simpsons também, que acho que ficou muito popular, né? Bem. É... E aí acaba... Gênios também, o pessoal fala, ah, você faz por do dos gênios. Falei, cara, admiro muito trabalho dos caras, mas não era, mais por limite de material mesmo, porque não, não tinha outra cor para fazer. E no fim, como, como eu comecei a fazer só de amarelo, mesmo só de amarelo, eu ia, às vezes, ia fazer algum trabalho e falava, ah, preciso de 10 latas de amarelo, né, porque era o que dava para preencher, e o restante de latex. E aqui, quando você começa a grafitar, ninguém dá espaço para você, né? Você sempre consegue os muros piores que existe assim, chapiscado, e velho e tal. Então, no, no rolo, no artex dificilmente você conseguiria pintar. Então, tinha que ser no spray mesmo, era o que dava para fazer. Você acabou de falar de, de influência sua do Morris de Souza. Aí, né? é, é muito comum os artistas terem influências não só de, de grafiteiros, mas de outros meios também. Eu queria que você falasse um pouco dessas influências suas. Então, eu acho que o meu vem muito de desenho animado mesmo. Eu sempre gostei muito, sempre gostei de história em quadrinho. Eu, eu comecei a desenhar copiando no mangá do Cavaleiros do Zodíaco, acho que eu tenho até hoje, a primeira revistinha que eu ganhei de Cavaleiros do Zodíaco, em 94, alguma coisa assim. É, então eu comecei a desenhar, eu sempre fiz isso, eu sempre fiz essa pegada assim mais pop art mesmo, mais nostalgia. Eu comecei a fazer o quê? Brincar como? Eu pegava meu desenho e fazia alguma coisa que eu gostava, assim, pô, eu tenho Vaca de Yuva show, que era um desenho... Eu, eu, eu, eu acho que fui fazendo vários, assim. Mas eu acho que é, vem muito da, da influência de desenho animado mesmo. Eu gosto bastante. já fiz um cabelo do dragão, gostei bastante, fiquei direito bastante fazendo. E hoje em dia você desenha alguma coisa que não tem as vaquinhas ou não? Ou você seguiu o filme aí no, nesse estilo? Ah, é aquilo que eu falei, desenho muito pouco, cara. Quando, quando eu pego pra desenhar, eu vou fazer vaca mesmo. E agora, é aquilo que eu falei também, tá tudo muito caro, não dá, dá, dá até medo você sair na rua pra fazer uma outra coisa que fora isso mesmo, mas eu fui só, só, não, só nas vacas mesmo. Tá ótimo, não, não tá ruim não. não. Não mexe em time que tá ganhando, tá muito, muito não, bom? Não, não, é aquilo que eu falei, é um lazer que eu tenho, eu gosto bastante de fazer, e também até hoje. Agora, não, cara, é... Me... Me, me chamou atenção, né? Você falou do, do Maurício de Souza. Você é... já chegou a desenhar alguma coisa da turma do, da Mônica? Já, já eu fiz um painel, um painel um grande o tema de turma da Mônica. Você peguei Mônica, Cascão, Cebolinha correndo na rua, e sim. Ela correndo atrás dele com o Sansão. Foi legal, ficou bem bacana. Acho que eu já fiz mais alguma coisa também, mas não estou me recordando no momento. Isso daí é um moral que ainda tem aqui na cidade, ainda. É um painel que tem e... ali. Não, é, o que, que eu acho interessante porque assim, a, a, você deve acompanhar a Turma da Mônica, né? eles estão, eles, eles têm uma modernização da Turma da Mônica aí, que eles tem, fazem homenagens, né? Eles chamam novos artistas, normalmente a galera de, do quadrinho, né? Reinver, re, repaginar, reinventar os personagens. Eu queria falar que. Se, perguntar se você nunca mandou para o Estúdio Moris de Souza, que eu acho que eles adorariam ver um... Ah, não, não tem aqui não, cara. Fiz um painel na rua só mesmo, nunca mandei. Tem uma grafiteira que trabalha com eles, a Clica. A Clica uhum. trabalha no Estúdio Maris de Souza, legal também. Ah, tenta fazer essa ponte, cara, que eu acho que eles iam adorar, assim, numa dessas. É. Se você publica alguma coisa sua aí, não, seria demais Ficaria ficar, ficar feliz pra caramba. Imagina esse reconhecimento. É, cara, e... Que momento que você pintou a primeira vaquinha fora da sua cidade? no momento que a vaquinha pegou, pegou a estrada? Primeira fora da cidade? Agora, não sei se foi em São Miguel Arcanjo, que é uma cidade aqui menor ainda, que também aqui do lado, ou se foi em Sorocaba. Estou na dúvida. Talvez tenha sido em Sorocaba mesmo, nesse evento que eu fui, que daí eu consegui fazer... Teve uma uma parceria com a prefeitura lá, que a prefeitura queria combater a fixação da Cidade de Sorocaba tal. Daí eles estavam fazendo um evento lá que eles... Uma vez por semana, você ia pra, no fim de semana, você ia para lá, ia ter uma aula de desenho, alguma coisa assim, durante uns dois, três fins de semana, e ia, eles iam disponibilizar um material e um muro para estar tá fazendo grafite lá. Daí ali que eu conheci vários... Um pessoal que grafite, conheci conheci ali, a Ditu, que é uma artista que está aí até hoje, tá hoje pintando bastante também, conheci o pessoal de Sorocaba, o Dula, o Azique... E mais uma galera que começou depois disso. Mas acho que foi em Sorocaba. Daí a gente fez essa ponte, sim, comecei a vir para lá pintar, eles para cá. E a gente ai, tem amizade de mais de 10 anos já. Mas acho que foi em Sorocaba. Daí depois em Sorocaba eu já pintei, eu acho que o interior inteiro. aqui, o de umas 40 cidades aqui do interior. E qual, qual lugar mais longe que você já você pintou? Manaus. Manaus, uau. Em Manaus pintar. Seja o convite lá, o pessoal fala, ah, quer vir pra cá? Eu falei, vamos ver, deve ser do lado aqui mesmo, vamos para Manaus, para Curitiba, Rio de Janeiro, vamos lado aqui de casa. E eu queria que você falasse da sua experiência em Manaus, assim, Manaus, para mim, é um lugar é muito mágico, Ah, hein, é né? sensacional. É da... lugar, lugar eu, eu me surpreendi demais, é um lugar que eu, assim, a gente, como brasileiro, até, né, a gente não vê nada, assim, você fala, ah, Manaus, o que tem Manaus? Manaus é grande São Paulo no meio da Floresta Amazônica, cara, é, é surreal o lugar lá. Foi convite do Hulk que eu fui pra lá, sim, acho que tá pra São é legal, Paulo que agora que também, graficando o Hulk. Sim, sim. Aí a gente, eu fui pra lá junto com eu e mais um amigo meu, foi minha esposa, foi esposa dele também, a gente aproveitou pra turistar um pouco lá, ficamos uns dois dias lá, conheci um pessoal de Curitiba também, o um lugar pan lá, pinta demais também. Não, mas é, é é outro mundo, cara. Muito, gostei demais. Pô, morro vontade de voltar para Manaus lá para pintar e para co, as comidas lá, tudo diferente, cara. Você, é, é tudo base de peixe. Comi um tal de x-caboclinho, caboclinho, alguma coisa assim. É tucumã queijo coalho e no filão. Falei, tentar explicar isso para alguém aqui foi bem difícil. Mas é um lugar muito legal, a cena lá é forte. Tem uma galera que pinta lá também. Mas... Eu gostei muito da cidade, cara, gostei, achei um lugar muito surreal mesmo, assim, falar caraca, tem isso aqui no Brasil, e eu acho que isso é uma das experiências mais legais do grafite, cara, que me proporcionou, e até por isso que eu tô até hoje aí. É, você tá viajando, você tá conhecendo pessoas, lugares, você, eu acho que o contato, ele com, com a pessoa, é o, é o mais bacana. Fui para Manaus lá, é outra cultura, né, muito diferente, o pessoal lá foi super bem recebido, mas eu acho que isso, até quando é no interior, aqui também tem isso, em periferia, eu gosto muito de, de pintar. Eu falo que é outra coisa você pintar em periferia, você pintar em centro de cidade. Periferia, você é acolhido, você é abraçado ali, o pessoal... Aqui na minha cidade mesmo, aqui tem um lugar, um bairro aqui que é mais, mais pobre. Uma vez fui pintar, falei, pô, tô querendo pintar. Eu lembrei desse bairro, pô, não tem, nenhuma, não tem nenhum desenho meu nesse bairro, vou lá fazer. Eu falei, lá, acho que eu fiz 7 numa rua, assim o pessoal me deu, me deu almoço, me deram mas, sério, até com faro de mel, cara, o cara tinha uma criação de abelha na casa, não sei como que funciona isso, me deu mel, ganhei iogurte, o pessoal convidando para voltar no outro dia, foi muito legal, cara, eu acho que não só com Manaus, como todo o contexto do grafite, eu acho que mais legal é isso, cara, eu acho que eu convido com as pessoas, o contato ali, e aquilo que você falou anteriormente aí também, que ah, um papelzinho não chega a lugar nenhum, hoje em dia, eu acho que até é isso que é o desinteresse do pessoal começar a grafite, grafite é isso, você faz um desenho, posta na internet, tem 100 mil visualizações, né? Eu vejo, às vezes, um pessoal que faz o grafite e faz um trabalho bem elaborado e não tem nada de visualização na internet, mas alguém muito reconhecido nas ruas, né? Eu acho que, eu, eu acho, não sei, eu tenho minhas dúvidas com o grafite, futuramente, está surgindo muito pouco grafiteiro hoje em dia. Eu te perguntar disso, cara, justamente, como é que você viu a. A cena aí no, do, daqui para daqui frente, né? Daqui em diante. É... Você pode falar mais no contexto da sua cidade, sem problema nenhum, você falou que não tem uma renovação, né? Hum, é... Não tem. Ah, eu, eu vejo até pelas vezes pela internet também, né? A gente acompanha bastante coisa até durante a pandemia também. Hoje em dia você tem acesso, né? É... Eu conversava com o um pessoal de um dia aí, com o Insane, cara. Pinta demais, ele já veio pintar comigo aqui, desde um dia aí. A gente, a gente conversava na época do Fotolog que você podia postar uma foto por dia só e tal e já tinha esse contato em se viu um trabalho ou outro o pessoal hoje em dia você tem acesso a muita coisa nesse dia tá lá uma hashtag grafite vai aparecer muita coisa e não você não vê surgir nada novo você não vê, dificilmente eu acho que um dos que surgiu e surgiu muito bem desmontou é o Mazola aí é ele um fica pintando demais né até fazendo uma exposição lá para fora bacana para caramba mas digo até trabalho pequeno, assim, o pessoal que está começando. Aqui já aconteceu do pessoal começar a grafitar, eu falo, meu, me chama, pô, se tem um muro pintar, eu vou lá pintar com você. Não, queria aprender, eu falei, não, vamos lá, a gente pinta junto lá, não tem problema nenhum com isso daí, eu acho diferente, todo mundo tá na rua pintando, independente de, de trabalho. É, mas eu não. Falar pra você que nos últimos 10 anos eu não vi renovação nenhuma dos grafiteiros, os grafiteiros estão tudo ficando velhos já, tudo cabelo branco, careca, e não tá vindo uma geração nova aí, não, viu? Aqui, uh... não sei o que dizer do futuro do grafite não é o... tem um... não tem, tem bons dizer? olhos não infelizmente não eu queria que você falasse o... o que o que você acredita seja o motivo dessa não renovação eu acho que pode ser a internet eu, que, que, eu falo que no meu caso assim que eu gostava de pintar hoje em dia tá o material tá caro é... Dependendo da cidade que você vive aí, tem um preconceito. Hoje em dia é muito mais bem aceito, né? Mas tem um preconceito, tem aquele negócio de você estar nas ruas. E eu acho que o pessoal mais jovem hoje em dia, eles conseguem ter muito mais visualização, vai muito mais destaque, estando na, na casa, estando na internet. Então, não procura alguma coisa. Às vezes faz um desenho no papel, posta nas redes sociais, e tem aquele, aquele engajamento das pessoas. Nossa, você desenha demais. A pessoa fala, é isso, eu vou ficar por aqui mesmo. Não sei dizer exatamente, aqui na cidade não surgiu mais, quando eu comecei, acho que em 2004 a gente fez um evento na cidade, tinha várias, tinha pelo menos umas 15, 20 pessoas que pintavam, daí o pessoal parou e depois disso acho que não surgiu mais ninguém, surgiu o Kel aqui, que é um, ele tá pintando bastante aqui na cidade também, faz minhoca de gravata, Ele desenha as minhoca pela cidade, né? fazer uma pegada de personagens, assim, bem legal também. É, mas eu acho que foi o último que surgiu, mas também ele grafitava com nós em 2010, 2008, eu acho que ele já com a gente. Então, depois disso não surgiu muito. É, eu acho que de interesse mesmo das ruas aí, não sei, porque não dá mais aquele... Não chama tanta atenção mais o público mais jovem, né? Acho que existem outras coisas aí que acabam chamando mais a atenção deles. O hip-hop também, eu acho que era uma das ações fortes do grafite, né? Que sempre andou junto ali, o pessoal do break do rap, muito. os gêmeos mesmo começaram um o envolvimento ali na São Bento, né, com o hip hop, mas eu acho que também deu uma, você não vê mais a força que tinha na periferia antigamente, né, isso acho que influenciava bastante o pessoal começar a gravitar, umas razões aqui, pelo menos onde eu moro, hoje em dia é bem menor o movimento, você não tem mais aqueles eventos de rap, grupos, eu acho que isso pode também estar tá acarretando uma diminuição de, do, dos artistas dessa renovação eu queria que você falasse, você falou de Manaus aí, mas eu, eu fiquei curioso, na verdade, para saber a sua experiência em São Paulo, né, cara? Porque, enfim, é, uma, é, é mais próximo de você aqui e realmente é a meca do grafite aqui, na, talvez na América Latina né, dê para falar sem, sem medo de errar, né? É, como foi a sua aceitação aqui na, na, na, nessa cena, né? E, e como que é grafitar, não precisa tão grande assim? Cara, então, eu, eu ia para São Paulo, muito novo, 2012, 2002, 2003, 16, 17 anos, alguma coisa assim. Eu ia para São Paulo e achava o um máximo, né? Sempre queria, quis pintar em São Paulo. E daí, no, no decorrer do tempo, do tempo, começou a surgir convite do pessoal que grafitava aí, que fazia alguns eventos assim pelos cantos. É a primeira vez que fui para São Paulo, fui pintar em Guanases. Nossa, foi uma viagem, sair daqui. Eu acho que eu demorei umas 5 horas para chegar até Guaranazes ou mais, três horas de ônibus, eu peguei. na época não tinha o, o, o trem que ligava até Goiânia Goianás ainda, ia só até um, um ponto, o giro foi buscar lá que convidou. É, não, a hora que eu fui pintar lá, achei o máximo, mas fiquei feliz pra caramba de estar lá, e no decorrer do tempo começou a surgir convite para participar lá, fui participei do Pelosferia, do Guetos, participei, nossa, não lembro de quais, mas... Participei do Bras... Bras... Brasil, não esqueci o nome do evento. Começou a ter os convites o... em São Paulo. E, meu, é aquilo que você fala, estava é, é... fora da, da casinha, né? Porque você tá pintando lá, você tá olhando um cara que eu, que nem no meu caso, via nas revista falava, velho, vi esse cara na revista, meu, Você vê o cara pintando, é muito legal. Tem aquele deslumbramento ainda de interiorzão. E você abre a boca os caras falam, você não é daqui, né? Você é do Paraná? Falei, não, velho, interior. Não tem nem como fingir que é, que é paulista que esse sotaque de interior, é, mas foi muito bacana, cara. E foi, foi super bem aceito, né? Aqui na, na região que tem a galera de Tatuí que pinta demais, né? Que é o Bart, tinha o. Tá, esqueci o nome do outro lá. O Bart, ele é, tá de até hoje pintando. Tem um que tá lá para gringa pintando, não esqueci o nome dele. DW, que é de Tatuí também. Tem uma galera já forte ali que sempre começou a vir pros eventos. Eu acho que a partir de 2005, 2006, que essa galera do interior começou a chamar a atenção, né? O rec de Votorantim ali, os caras da tinta louca deles, começaram a pintar junto com o Bonga, com esse pessoal, eu acho que foi uma época assim que começou a falar, pô, galera do interior sabe fazer também, né? Então, eu acho que foi uma coisa, foi, foi, foi legal, O pessoal foi bem aceito lá. Foi o João mais... José dos Campos, que pintar tá uma vez também, longe pra caramba, não sei, talvez... Tá <risos> E você é, tem vontade, você falou da, da, dessa galera que tá na gringa aí, você tem vontade também de, de ir para fora, assim, colocar seu trampo lá? Tem, ah, tem, cara, para você que eu, eu vontade de pintar mundo. onde me convidar eu vou pintar, eu falo, não, eu sou facinho, só me convidar que eu, que eu tô pintando. É, o que limita bastante gente, eu falo, é a questão financeira mesmo, né, é complicado, eu acho que muito por isso, né, que limita você de fazer mais trabalho, de estar em mais lugares, muitas vezes a pessoa não é assim, me convidar na chifreta, Vários lugares, mas tem uns que você fala Pô, cara, não vai dar não, eu vou ter que juntar dinheiro numa época. Ou a questão de locomo locomoção também sempre foi difícil, né? Mas tem vontade sim, pô, legal pra caramba, tá pintando lá pra fora, lá, um amigo meu, tempo teve pra lá, falou que vai até mais complicado do que aqui, né? Aqui é bem mais, a gente tem bem mais liberdade de pintar do que lá, que lá os negócios é mais embaçado. Falando em embaço, em eu queria que você falasse um o... a os enquadros aí que você deve ter tomado um no dela. <risos> cara, aqui, aqui na cidade até que sempre foi de boa, quer dizer, de boa, depois que eles acostumaram, como tinha três grafiteiros na cidade, então eles já sabiam a cara a nossa cara aqui. Mas a primeira vez que você estava pintando aqui foi um quadro tipo filme de ação, sabe? Os caras estavam grafitando no muro assim, virou uma, né aqueles, aquela veraneio, virou lá fechou a esquina, daqui a pouco já subiu, subiu outra viatura na outra rua, subiu. fechou a esquina também, chegou uns caras de moto e tal, e era três moleques pintando com bomba de vida, matando mosquito, morro da vizinha. <risos> Mas nunca tive muito problema. Teve uma vez que o policial foi bravo comigo porque, na verdade, o meu primo tinha sido preso ele tinha preso meu primo, o sobrenome era o mesmo. Daí o cara não gostou muito dessas conversas, não. E em Sorocaba foi mais complicado, em Sorocaba não me pegaram <risos> Cara, a gente lá, tentando, tentando se explicar, é, então eu falei, não, senhora, tô fazendo um grafite, tá fazendo uma vaca, realmente tô, tô fazendo um grafite aqui, tá? vai ficar bonito, Falou, você não se discute, né, filho? Eu falei, é, é verdade, né, senhora? <risos> Mas, cara, os enquadros aqui no interior eu nunca tive muito problema, não, viu? Eu acho que, por ser Itapetininga, não tem pichação, é uma cidade que não tem pichação tenho bem pouca coisa, né? se compara com cidade grande, igual Sorocaba, Campinas, que tem muita coisa, São Paulo. Então, sempre foi bem, bem mais aceito as coisas aqui. É, nunca tive muito problema. Eu fiquei com medo uma vez que eu levei em São Paulo, no primeiro evento que eu fui, parou a força tática atrás de mim, assim. Eu falei, ah, meu Deus, essa falta aí tá pedindo pra vir aqui ou ser preso, ou apanhar, sei lá, eu, né? A polícia assim, o que você tá fazendo? Eu falei, uma vaca, senhor. Tá fazendo uma vaca. Falei, é, você cobra fazer esse negócio aí? Falei, não, não, não cobro não. Devia cobrar, tá, tá bonito. Eu falei, ah, valeu, <risos> já com medo, já vai de chorar, sou de tapetinha eu ir embora. Mas é engraçado, quero falar, aqui no interior eu nunca tive muito problema, como sempre fiz um desenho muito colorido, assim, também o pessoal passa, fala, acho ah, que tá fazendo alguma coisa da escolinha ali, você tem noção Eu de que que... parte você tem noção de quantos personagens a, a vaca já se fantasiou não né? hum, é... teve, teve, teve algum mais inusitado assim que te pediram alguém fosse assim, cara coloca a vaca com tal personagem que você nunca tinha pensado sabe? Ah, esses tempo atrás pediram um negócio de Lula e Bolsonaro. Ah, cara, não quero for meu desenho com isso daí. Não, deixa eu fora disso. É, acho que foi um, um dos poucos que eu neguei. Falei, pô, mano, isso daí não dá pra fazer não, cara. E o legal é que hoje em dia o pessoal acha, entende que o trabalho é uma... Na verdade, chega a ser uma, uma homenagem, né? As coisas que eu gosto, porque eu sempre fiz... Eu nunca fiz nada que eu não gostava, assim, tipo, ah, não gosto de fazer isso. Não vou, não vou fazer o meu trabalho relacionado a isso. O pessoal me, me, me liga, eu falo, pô, me desenha de vaca, cara. Você desenho eu com a minha mulher de vaca aqui em casa? Eu desenho, hoje em dia os, os caras. O pessoal me liga e fala, mano, desenha eu de vaca. Tem como fazer meu cachorro com teta? Fácil, <risos> vamos lá. Mas é bem legal, isso. eu acho que isso é o mais legal hoje em dia. Que o pessoal me pede pra fazer, pô, me faz de vaca, dá pra fazer de vaca? Foi mais setono assim, você é meio goleiro. Não, mano, isso a gente faz, legal. Mas eu, eu acho que eu mais inusitava hoje em dia o pessoal pedir pra, pra ser feito de vaca, não entender. Já tive um problema uma vez com a polícia que eu fiz uma viatura de fiz uma carroça pintada como viatura, né? Umas vacas, braço para fora, segurando um bolo de tinta. O é, policial ficou meio que bravo comigo, mas sorte que eu não tava. Ele só reclamou para o dono do... da casa, né? eu não tava mais perto quando, eu... quando ele foi lá. Cara, e a gente falou agora do. Você falou da cena, né? Que não tem essa renovação assim, mas uh... para a galera nova aí, quem que queira começar no, no, no grafite, você teria alguma dica, assim, qual que é a sua recomendação para quem quer se aventurar? Para começar a pintar, ah, é, eu acho, é E aquilo que eu falei, eu sou muito preguiçoso, eu conheço os caras que estudam muito, os caras pintam demais, eu poderia pintar melhor se eu estudasse, mas eu acho que é melhor as é caras pintar, pintar na rua. Eu, é, tem muito. Você fazer no papel, você fazer qualquer coisa, não é a mesma coisa que pintar na rua, não né? é? A mesma coisa que pintar numa parede. Eu acho que a sensação é outra, o prazer é outro, o tempo é outro. É, tem muita gente que fala, ah, você estuda bastante no papel e vai para a parede depois. só se ah, tiver um muro no fundo da casa, o um muro que ele. O um muro que, da escola que eu estudava, meu, tá grosso de tinta até hoje. Tanto que eu pintei aquele muro lá, era toda semana pintando o um muro. E você vai, não, vou tentar fazer o melhor e sempre tentando melhorar. Mas eu acho que o legal é pintar, cara. Você não precisa acho, só pintar no spray. Começa com latex, com, essas, com material mais barato. Às vezes tem latex no fundo da casa. E, e pinta, vai para rua pintar, que eu acho que é o mais legal. Não tem outra... Acho que você começar no grafite não tem outra opção mesmo. Mesmo assim você recomenda, mesmo com os preços. Oi? Ficou baixo ah, o áudio. Não, eu perguntei que mesmo com essas questões é. financeiras é algo que você recomenda. É, infelizmente, o <risos> que eu falei antes, de pintar de latex, sentar tá algum spray ou outro, mas a questão tá, tá pegando, viu? Porque aqui tá chegando muito, caro o spray pra mim, e tá dando uma... Você fica, poxa, eu queria pintar, mas... Daí já não tem mais aquela vida de, de adolescente, né, que é só... Morar com a mãe gastar todo o dinheiro e almoçar na casa da mãe, eu acho que isso também complica um pouco mais para a gente pintar hoje em dia. Mas quem pode está na rua, né? era legal bastante os eventos. o evento ajudava bastante, que às vezes o pessoal conseguia um patrocínio e tinha um material, aquilo ali já ajudava bastante. Era bem legal. E legal hoje em dia está é... bem devagar. Eu, eu, eu acho legal que o, acho que a cena do grafite é muito é, é muito aberta para quem quer aprender, né? Acho que tem muito sempre tem alguém que te ensina alguma coisa né apesar de ser uma cena fechada né é difícil até de você entrar mas se você chegar nos lugares assim a, a galera vai te dar algum toque de, de, de como dar esses primeiros passos aí, né? acho que tem um Sim. tem um caminho né mas acho que isso de, você levantou aspectos aqui nessa, nessa entrevista que, para mim, foram bem interessantes. Essa questão econômica, realmente, eu nunca tinha me atentado a isso, mas é realmente um, é um grande fator. Eu sei que muitos artistas eles dependem de patrocínio, de doação de tinta, é, mas para quem quer começar, cara, é complicado, né, mano? porque você não tem essa doação, você não tem esse patrocínio, e é difícil dar esse primeiro passo sem, sem alguma ajuda, né? é complicado mesmo. Mas, Gadão, a gente está chegando no final aqui, velho, e eu termino sempre da mesma forma, e eu vou terminar da mesma forma contigo, que é o seguinte, é, nesses mais de 10 anos que a gente trabalha com a arte fora do museu, a gente, tem, a gente acredita muito no, no poder transformador da arte, né? em como que a arte transforma a vida das pessoas, transforma a vida de quem faz, né? tipo, muda realmente a vida, a sua vida mudou, a partir do momento que você começou a pintar, né, pintar paredes, criar seu personagem, sua vida teve uma outra, uma outra trajetória, né, né, totalmente assim. E tem também as pessoas que são afetadas pela arte, né, pessoas que veem alguma coisa, e isso pode ser um filme, uma música, um grafite, um quadro, uma escultura, né, sei lá o que for, e muda a vida da pessoa, influencia ela de tal forma que, enfim, abre abre coletões na mente dela que que mudam para sempre. Você é um cara, você é um artista, é, você é um artista urbano, é, a sua obra está exposta nas ruas para milhares de pessoas que passam diariamente por elas, seja em Itapetininga ou qualquer outra cidade que você tenha colocado um trabalho seu, é, e eu imagino que várias pessoas são afetadas pelo seu trabalho, já foram e continuam sendo afetadas pelo seu trabalho. E você deve ter alguma história, né? na verdade você deve ter algumas histórias de pessoas que passaram por um trabalho seu, viram um trabalho seu, e foram influenciadas, foram afetadas de alguma forma. Eu queria que você contasse alguma dessas histórias aí de transformação é, dessas pessoas através da sua arte. Histórias então, de transformação através da minha arte? Uhum, deixa eu ver. Então, aquilo que eu falei para a gente até comentou no bate-papo aí que o que acontece muito é o pessoal que cresceu vendo desenhar, o pessoal já chegou a falar para mim, eu percebi que eu tava ficando velho até nisso, né, que tá, uma vez me encontrei com um rapaz assim, já, família dele, barbudo e tá. tal, cara, eu lembro de você criança, você ia você grafitando, ah, achei o máximo, aquilo e tal, eu comecei a desenhar também, só que depois eu tive que parar, para fazer outra coisa na vida, é... eu, eu acho que o mundo, o que eu recebo do pessoal, assim, o feedback, assim, é muito mais, assim, que o meu trabalho marca muito uma época, sabe? Eu conheci uma moça que ela falou, fui numa loja comprar roupa, a moça você, conversando, assim, falei, ah, seu gadão, eu falei, sou eu. o cara, meu, eu vejo o trabalho, cara, eu lembro da minha avó, porque eu saía da igreja, saía da, da igreja e tinha um grafite seu bem na frente lá, e toda vez que eu ia com ela, quando eu era criança, sabe? Eu acho que, por ter pintado bastante na cidade aqui, tem, tem muito essa carga meio que... Nostálgica entre as pessoas, né? eu acho que causa muito mais isso de lembrança. Pô, na de escola eu ia para tal lugar, tinha seu grafite, a gente ia tirar foto. É, eu, o que eu vejo muito mais é isso aqui na a questão da minha arte: né? o pessoal tem um reconhecimento assim, por ser algo que está muito ligado à história já, da cidade aqui. Eu, eu brinco até que aqui na cidade eu carreguei a tocha olímpica aqui da cidade. Foi o convite do, dele, do, do Comitê Olímpico, me ligaram aqui e falaram o que, que tem na cidade? Falo, ah, tem um cara que desenha umas vacas na cidade inteira aqui. Os caras me ligaram, me ofereceram e eu carreguei a taxa olímpica porque eu desenhava vacas, okay? entendeu? Eu, eu, eu acho que, para mim, foi muito mais transformador grafite, fazer posso dizer, por mim, sim é, do que para as pessoas que, que vêm, assim, né? Eu acho que eu me tornei uma outra pessoa. Eu era uma pessoa, era uma pessoa muito mais... Era uma criança tímida, assim, sabe? Ficava só desenhando em casa. E a partir do momento que você vai para a rua, você tem um contato com outras pessoas, assim, tem aquele convívio, e todo mundo chegando, querendo conversar. Eu acho que isso foi muito mais interessante. Eu acho que pra, na minha vida foi algo que mudou totalmente, assim, o caminho que eu segui, é, quem eu sou hoje, os amigos que eu tenho, são tudo relacionados com grafite, os lugares que eu visitei são relacionados ao grafite. É, eu acho que é um, o, o grafite foi muito mais, melhor para mim, assim, pra, é, me mudou muito, me mudou muito durante a vida fez, na verdade, existe eu antes do grafite, né, porque comecei muito jovem, então eu acho que formou eu como pessoa mesmo, no mundo da arte, assim, no momento de conhecer as pessoas, e o reconhecimento das pessoas eu acho que vem mais dessa maneira mesmo, aquilo que eu falei, que hoje em dia o pessoal pediu para eu estar tá desenhando eles e tal, querer o meu trabalho na casa, e eu é uma das razões que eu ainda continuo firme também, é, é o trabalho comercial, o pessoal me contrata para desenhar vaca na casa, hoje em dia eu faço muito trabalho de, passando exclusivamente vacas <risos> Gadão, feliz demais conversar com você, cara. É, prazerzão, espero que a gente se encontre ó, presencialmente aí. Opa. E, e, não, não conheço Tapetininga, quem sabe um dia eu vá por aí, ou aqui em São Paulo, aqui <risos> ou qualquer outra cidade, a gente se tromba. No é sentido é... do Paraná, quando é Paraná dá pra passar por aqui, hein? Porta casa da eu... pela raposa. <risos> <risos> toma um cafezinho antes, da, na, no meio da estrada. Mas, meu caro, valeu mesmo demais. Obrigadão é, pelo papo. É, só vou passar a palavra para você num... nesse, nessa parte final aqui. Que eu só queira fazer um encerramento aí, fica à vontade. Não, valeu. Só queria agradecer pelo convite aí. Feliz para caramba de estar podendo participar aí. fez o pelo convite, né? E só agradecer mesmo. Eu adoro falar sobre grafite. Aquilo que eu falei, a minha vida sempre foi sobre grafite. Faço porque eu amo independentemente, assim, às vezes eu vejo que muita gente às vezes para, assim, porque fala assim, ah, não consegui uma evolução no grafite, meu trabalho está de tal, falei, cara, então não sei o que você procura, eu faço porque eu gosto, independente, assim, do, do trabalho, às vezes, assim, eu, não, tem dia que às vezes é influenciado também, não sabe trabalho tão legal, é, mas tô aí porque eu gosto mesmo, eu amo fazer isso, e tô há mais de 20 anos fazendo isso, e vou continuar. Só queria agradecer mesmo aí por por oportunidade de estar falando mais uma vez sobre Obrigadão, valeu demais, cara. Obrigadão, até a Beleza. próxima. Esse é esse folgadão. mais uma entrevista aqui do Arte Fora do Museu e na semana que vem mais um convidado tão especial quanto. Valeu, nos vemos até lá.